Olá pessoas, tudo bem com vocês? Esse é o canal Preto e Power, eu sou a Ana Carolina Sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos <risos> E no vídeo de hoje, vim compartilhar com vocês Como é que eu dou um super volume no meu cabelo Utilizando apenas o um secador Como objetivo desse vídeo é mostrar para vocês apenas como eu dou volume utilizando o secador. Eu já comecei com meu cabelo finalizado. Aí ele já tava quase seco, eu deixei secar naturalmente. E como um cabelo crespo tipo 4, meu cabelo fica super encolhidinho se eu não faço nada para dar volume. E antes de usar qualquer fonte de calor no seu cabelo, é muito importante que você use proteção térmica. Eu tô usando esse spray térmico Renova Cachos da Salon Line, que na verdade... É o único protetor térmico que eu tenho aqui no momento Inclusive me recomendem protetores térmicos Preferencialmente que não sejam em formato de spray Porque eu não acho tão prático de aplicar Geralmente quando eu uso ele eu passo na finalização Que é um pouco mais fácil Só que eu tinha esquecido Eu comecei borrifando diretamente no cabelo Depois eu comecei a borrifar na mão e aplicar no cabelo E também não foi tão legal pra espalhar né, de uma forma decente Como vocês sabem, eu sou uma pessoa desastrada, né? Então cedo ou tarde o desastre acontece. Mas acho que vocês entenderam: o importante é que você use um protetor térmico antes de usar o secador no seu cabelo. Agora vamos de fato para a secagem. Esse é o meu secador, que é um secador normal, gente, baratinho, tem três temperaturas, três velocidades. E geralmente eu uso o, seu o bico mesmo, porque eu acho melhor. Geralmente eu faço uma secagem mais aleatória, como eu já mostrei em outro vídeo aqui do canal, que eu vou deixar o link aqui embaixo e também nos cards. E eu não divido e vou só passando o secador aleatoriamente, dando a puxadinha e dou volume assim, funciona muito bem. Só que hoje eu decidi fazer de uma forma diferente. Eu vou dividir o meu cabelo, tá? Vou utilizar essa piranha a Xuxinha pra me ajudar a dividir o meu cabelo. E vou passar o secador mecha a mecha, pra assim conseguir dar mais volume no meu cabelo, certo? Então eu coloquei o meu secador na velocidade máxima, na temperatura média. E fui passando próximo a mecha esticada Gente, todo o segredo de você reduzir o fator encolhimento E dar volume no seu cabelo utilizando o secador É você passar o secador com a mecha esticada Porque isso vai tirar a parte da definição do seu cabelo e vai deixar ele mais volumoso e menos encolhido Então o truque todo é esse E com essa técnica você controla 100% o tanto de volume que você quer dar E isso vai depender do quanto de definição você quer preservar Geralmente quando eu dou volume sem dividir as mechas eu consigo manter mais definição Assim dividindo eu acabei me empolgando e como vocês podem ver Eu tirei muito da definição e deixei o meu cabelo super volumoso mas você pode passar o secador só mais próximo à raiz e manter o seu cabelo mais definido. Então, em resumo, você só vai passar o secador na mecha esticada e isso vai deixar o seu cabelo mais volumoso. Quando eu terminei de dar volume no cabelo todo, eu passei o secador no jato frio para dar um choque térmico e fazer com que o volume durasse por mais tempo. E como eu ainda estava achando pouco volume, né? Depois eu vim passando o pente-garfo pra dar formato e deixar do jeito que eu gosto. E esse foi o resultado final do meu cabelo, gente. Eu achei que ficou maravilhoso esse volume. Espero que vocês também tenham gostado do vídeo. Deixa aqui embaixo se vocês gostaram. Deixem sugestões de vídeos que vocês querem ver por aqui também, tá bom? Se você é novo ou novo por aqui, não deixa de se inscrever no canal, ativar as notificações. clicar no gostei que isso me ajuda muito. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!